nível surgiu através de um produto que me foi apresentado pelo meu amigo Leandro Fonseca, que já trabalha nessa empresa há mais tempo, e ele me apresentou então o, a, toda a linha de produtos e eu tive resultados expressivos, fantásticos e impactantes como esse que vocês podem ver. Eu tinha tive uma queloide numa, numa cirurgia que eu fiz e, o, e realmente ficou, não me incomodava, mas ficou, ficou ali eu fui deixando e um dia eu disse, não, eu vou experimentar passar então, esse produto revolucionário na minha, na minha cicatriz. E como vocês podem ver, eu usei apenas meia cicatriz. A outra metade da cicatriz optei por deixar como estava para ver o impacto e a diferença no resultado. E este é apenas um dos produtos de uma linha fantástica e impactante que age de dentro para fora de fora para dentro a nível de DNA e celular. É que eu comecei a ter esses resultados impactantes e fantásticos não só com esse produto da minha cicatriz, mas em toda toda a linha para queda de cabelo, unha, pele, enfim. Eu percebi que eu tinha que trabalhar com essa linha de produtos, que eu precisava vender essa linha de produtos. Foi então que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a empresa e estudar mais sobre os produtos e estudar o que é marketing digital. Então, fiz o curso do Robson Dias, que é um curso gratuito oferecido às pessoas da nossa equipe. E aí eu aprendi a como trabalhar, como prospectar pessoas da forma digital. Como eu não tenho muito tempo, haja vista toda essa gama de trabalho que tenho, comecei a trabalhar com o Facebook e o Robson Dias e o seu curso me ajudou de forma absurda. Comecei a usar o meu tempo livre, meus 15 minutinhos uh, de descanso para almoço, meus 15 segundos entre uma série e outra na academia e o celular na mão, eu comecei a trabalhar e comecei a prospectar pessoas e hoje eu tenho uma equipe fantástica, já tenho um grau bem elevado dentro da empresa, haja vista todas, todo esse aprendizado que eu tive. Através dessa tecnologia do marketing digital, eu acabei aprimorando a minha forma de acesso ao Facebook, de acesso ao WhatsApp e acabei por alavancar o meu negócio, me trazendo então uma renda residual e que me dá então essa possibilidade de fazer as minhas viagens que eu tanto gosto, de comprar alguma coisa que de repente antes eu ficava controlando. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer a empresa, ter tido a oportunidade de ter sido apresentado esse modelo de negócio e tenho para dizer que vale muito a pena os produtos, a empresa, o modelo de negócio. Meu nome é Josélia Sabadim, sou advogada, professora, tenho um cargo administrativo numa instituição de ensino da cidade, ministro aula nos cursos preparatórios para concurso e ainda atuo como voluntária, sendo conciliadora e mediadora do Tribunal de Justiça aqui na comarca de Passo Fundo.